Você está aprendendo a reprogramar seus pensamentos com facilidade. Você se ama e aprova a si mesmo. Você pode alcançar tudo o que deseja. Sua mente vai começar a usar seu talento para encontrar formas de fazer as coisas acontecerem. O Universo também apoia você. Você se ama e aprova a si mesmo. Você está se tornando mais responsável. A vida apoia e incentiva suas mudanças. O Universo também apoia você. Sua mente vai começar a usar seu talento para encontrar formas de fazer as coisas acontecerem. Concentre-se em seus objetivos e propósitos. A sua autoimagem está mudando e você está pensando em si mesmo de maneira mais saudável e positiva. Sua autoimagem está mudando e você está pensando em si mesmo de maneira mais saudável e positiva. Seus relacionamentos estão prosperando. Você está começando a obter ótimos resultados. você está mais produtivo, mais feliz. A sua autoestima está aumentando. Você respeita a si mesmo. Você se ama e se valoriza e está cada vez mais positivo e confiante.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 Você se sente otimista e animado com a vida. Você se certifica de que seus objetivos estejam em harmonia uns com os outros, o que torna mais fácil alcançá-los. Sua mente vai começar a usar seu talento para encontrar formas de fazer as coisas acontecerem.